Vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Vou dar uma, duas, três laçadas aqui no ponto baixo. Vou fazer um ponto alto triplo. Novamente, um, dois, três laçadas aqui nesse mesmo lugar. Mais um ponto alto triplo. Uma, duas, três laçadas. E novamente nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo, ok? Uma correntinha, vou vir aqui na argolinha e vou fazer um ponto alto, dois, três e quatro. Uma correntinha aqui na próxima argolinha eu vou repetir novamente, tá? Então é assim que eu vou seguir fazendo até ali o final. Então eu fiz até a última argolinha. Faço uma correntinha, uma, duas, três laçadas aqui no ponto baixo. Vou fazer um ponto alto triplo, uma, duas, três laçadas. Novamente mais um ponto alto triplo nesse mesmo lugar três laçadas nesse mesmo lugar três pontos altos triplos uma duas três laçadas aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto triplo aqui tá faço uma correntinha vou virar aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas vem aqui nesse espaço onde tem uma correntinha faço um ponto baixo uma duas três quatro cinco seis sete correntinhas aqui nesse espaço um ponto baixo então é assim que eu vou seguir fazendo tá aqui sete correntinhas e um ponto baixo no espaço e vou indo até o final então aqui eu faço sete correntinhas venho aqui no último ponto e faço um ponto baixo. Então eu vou continuar fazendo sempre essa mesma coisa, tá? Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar. Dou uma, duas, três laçadas. Aqui no ponto baixo eu vou fazer aqui meu ponto alto triplo. Então quer dizer eu vou terminar e começar sempre da mesma forma, tá? Fazendo aqui quatro pontos altos triplos, então aqui contando com as cinco correntinhas, eu tenho quatro. Faço uma correntinha de separação e aqui na argolinha eu começo novamente fazendo os quatro pontos altos, aqui três e quatro. Uma correntinha, passo para a próxima argolinha. E vou repetir novamente quatro pontos altos então sempre vai ser uma repetição, sempre começando e terminando da mesma forma, tá? Para ele ficar assim com os aumentos, tá bom? Então, aqui eu vou é, mostrar para vocês uma explicação bem básica. A peça é nada mais do que isso aqui, tá? É bem fácil de fazer. Então, aqui vai ser os centímetros das costas. Você vai começar. Com centímetros das costas, então, seja para qualquer tamanho, adulto ou criança, tá? Bom, até aqui você vai fazer como se estivesse fazendo um triângulo normal, tá? E essa parte aqui, você, quando você virar a peça, ela vai virar uma gola, tá? Aqui, ok? Então, aqui, esse pedaço que é reto. Seria a cava tá para colocar os braços aqui então quando você for fazer, por exemplo, vou fechar aqui para vocês não confundirem. Tá, então, aqui você vai fazer o aumento e vai seguir até aqui. Daqui até aqui, tem que ter a mesma quantidade de pontos que tem aqui no começo. Então, é mais fácil você contar ou as argolinhas ou é o leque tá. Você vê quantos tem aqui, você deixa a mesma quantidade aqui, tá? Então aqui, seguindo. Você vai fazer aqui o aumento e vai chegar até aqui. Aqui você faz reto, tá? Aí você volta novamente, faz o aumento, volta e assim por diante. E aqui a quantidade de cabo que você quer, tá? OK? Então aqui é só questão de medir. Muito fácil desse outro lado você vai fazer a mesma coisa e aqui essa parte você vai seguir fazendo reto tá bom terminou aqui você vai juntar as três partes e vai continuar fazendo assim ó em uma peça só ok então quando você usar a blusa você vai experimentar você vai ver se dá pra amarrar aí você pode parar tá bom é muito muito fácil ok Bom, como aqui é reto, se você quiser colocar uma manga, você pode estar usando esse mesmo ponto, tá? Fazendo ele circular, carreirinha de ida e volta. Então é isso, se vocês gostaram, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!